E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Game TV. Eu sou o Rodrigo e estamos aqui para demonstrar hoje todas as classes do Priston Pale Brasil. Como cada classe está no jogo, o que cada classe faz de melhor no jogo. PVP, Sod, Dano em Área, Up, Tancar, Suporte, enfim, tudo sobre sua classe favorita aqui no vídeo hoje. Deixe seu like aí e se inscreve no canal também, se não for ainda inscrito. Vamos lá, iniciando pelo Cavaleiro... Este vídeo está top, confira até o final. Vale a pena conferir você que está voltando para o jogo. Ou você que quer criar outra classe e quer saber como é que está a classe. Está top esse vídeo para você. Vamos lá então. Cavaleiro. Primeira classe do vídeo. Totalmente balanceado. Cavaleiro é uma opção excelente. Ele faz tudo um pouco, mas faz até algumas coisas melhor no jogo. Ele tanca muito bem. É uma classe para matar mesmo mortos vivos com aquele crítico forte já que não tem crítico né mas tem extinção então também é classe boa mas sobre ks ele é a classe ideal para matar mortos vivos dano em área excelente ele tanca bem pvp ótimo ele mata muito no pvp principalmente se chegar a 170 é, ou 165 mais ou menos já mata bem velocidade média padrão suporte sim com valor a tier 2 ele dá muito suporte e tá balanceado o valor sagrado, né? Tem absorção, tem tanque, né? Através do escudo divino, escudo dos deuses, tá balanceado. Ambos funcionam junto. E agora o Cavaleiro tem mais de 7 buffs ativos, isso mesmo. Mais Mestre da Espada, né? Também adiciona um bom dano físico para o KS. Excelente classe que eu recomendo a vocês. E com uma boa espada você vai longe, para fazer muito XP em abismo. Locrescente tem um leve delay no level 10. nada que atropale, você pode combar com Brandish, por exemplo. E PD, tá balanceado, tem 5 segundos de delay. E ainda 7 hits no level 10. Excelente skill. Agora o Pike. O Pyke é, está... Esperando por um balanceamento ainda, não está balanceado, mas teve alguns ajustes em skills. Tornado perdeu, perdeu o delay, CL também perdeu o delay level 10, você já pode usar é, CL Tornado sem delay. O Pike é, está para ter um balanceamento muito bom ainda, sem data prevista, mas é um mini que é, ainda é uma opção muito boa. Coisa de aço, golpe carregado, mestre das sombras e lateral são os principais skills, né? e o Jump. PVP, para de vez em quando usar, né? são as os principais físicas do Pyke, é um melee com dano em área médio, tornado balanceado, né? pouco balanceado. PVP, ótimo, tanque médio, né? ele tem um tanque baseado pela defesa, absorção e, tan e evasão, e HP também, que junto do FS, formam a fórmula de HP mais alta do jogo. Recomendo o um Pyke? Sim, recomendo. Ele vai fazer um um up solo ou em grupo físico bom. PVP excelente. Mas ainda tem que melhorar, né? Não está balanceado ainda para PVP, para dano físico. Né? Alguns argumentam que CL ganhará mais velocidade, ou seja, irá reduzir a animação da skill e... Uh, outros ajustes entre eles, na lateral, são esperados. Agora, a Arqueira. A Arqueira está também totalmente balanceada. É a segunda classe balanceada no jogo, depois do KS. E também está muito boa. A Arqueira surpreendeu muita gente recentemente, porque ela faz quase tudo no jogo. E é, tem um balanceamento merecido. Ela upa em área muito bem. É, também no 15x, abismo ela é upa bem, tá? recomendo que crie uma S, PVP, ótimo, tanque médio, mas tanca mais do que antes, na minha opinião, dano 1x1 excelente, velocidade alta, suporte sim, com a skill Fon da tier 4, e tem um dano em área alto, hein? Hoje, hoje em dia pelo menos é a classe que faz mais dano em área no jogo, é a arqueira, até o momento, né? Pode ser que muitos o futuro Acho que mudará, Mago, Sacer e Shaman Ganharão balanceamentos e Talvez tenham um dano em área Igual ou maior que a Arqueira Mas no momento a Arqueira domina E faz muito XP Em é abismo, né? Se você tiver um tanker lá Faz dupla com o tanker, ele tanca Você mata em área, XP só sobe Classic também gosto muito Assim como o Pyke e o Cavaleiro Arqueira é a opção excelente no momento para você. E tem muito dano crítico também, tem alcance né, balanceado pela passiva dela, entre outros ajustes mais. Mecânico. O deck atualmente não tem a build alto balanceada, nem a build spark, mas se destaca pela build power. Hoje em dia, um mecânico com build power, ele bate Quase tanto quanto um lutador. E se for pure power, né? Ele não tanca mais tanto quanto antigamente, né? Mas tem um bloqueio muito bom. É um melee com dano em área baixo, não está balanceado. Com dano em área. PVP médio, tanque médio, velocidade alta e suporte muito bom também. O um encantamento poderoso, velocidade alta com hipersônico. Ciclone e grande golpe são as skills principais skills principais físicas, ambas têm que estar level uh, 8, ciclone, e 10, grande golpe, que transfere os poderes para o ciclone. Então, 8 ciclone, 10, grande golpe. E aí o desempenho de um mecânico, o mecânico do Caio, é, em abismo do mar, 161. 161, esse mecânico top aqui. Aliás, forte abraço aí pro Caio, também pro Thiago Domingos, William Pires, William Moreira, também ali pro Guilherme Viana e para todos aí que colaboram e colaboraram com o canal Game TV, pro Lucas Rodrigo também, meu xará. Forte abraço a todos. Lutador! O FS está no momento! precisamos de um balançamento bom tá não tá balanceado ainda players estão reclamando disso aí esperamos que em breve seja balanceado quando for balanceado vou vir aqui com outro vídeo para vocês atualizado mas no momento não está balanceado mas ainda dá para usar o, o char para um bom desempenho médio né no pvp tanto que coloquei ali ó, pvp médio tanque baixo dano em área baixo o lutador ele se destaca hoje em dia para um up físico muito rápido. Ele mata rapidamente os mobs, dá dois hits, mata os mobs com um bom machado, né? Velocidade alta e atualmente é uma skill é uma classe que usa uma skill muito top, copy baixo, gosto muito, mas que pode ainda ser balanceado, copy baixo, veloz já é a skill, mas Talvez poderia reduzir o delay, né? Tirar o delay da, da skill do golpe baixo. Então é isso aí. Cavaleiro é muito parecido com o FS no sentido que ambos têm um, um poder interessante no x1. Entendeu? Eu vi já vários x1 de cavaleiro e FS e cada um derrubou um em um instante diferente. Então, não claro que não se compara, né? Mas. Lembrando que Cavaleiro está balanceado, EFS não está ainda, mas ambos tem um X1 bem interessante juntos, na minha opinião. Agora Atalanta. A Ata é outra classe aí muito recentemente balanceada, ainda tem que ter um balanceamento é, a segunda parte do, da Atalanta. Mas atualmente é uma classe que faz um dano em área muito bom, também muito bom em SOD. Tá, skill de área balanceada tanca mais ou menos igual a, a arqueira uma classe de alcance que pode usar um pet ali de congelamento acho que é nepsis não lembro agora o nome mas que congela os alvos do pvp então excelente para atalanta tem velocidade pela talaria suporte também, o medo é a principal skill de dano ofensivo físico a tier 5 e da tier 4 também supera né a tier 4 então excelente classe também atalanta agora o mago o mago não está bem balanceado ainda teve redução no delay da serafim prima ignis também ajuste de velocidade da prima ignis né que estava bugado a velocidade mas ainda está errando muito a skill na hora do x1 Erra muita skill física o mago, mas no Cronos ele é bom em pvp. Mas nos clássicos de valento não está tão ideal assim o mago por enquanto. Char mágico, dano em área alto, mas tem que ser balanceado ainda. Pvp baixo e tanca bastante o mago, é um dos 3 ou 4 maiores tankers do jogo, aliás. É um dos dois maiores tankers do jogo. Se não for o maior tanker do jogo, né? É de opinião e então, tal, mas... Infelizmente, o mago não está balanceado ainda para causar dano em área. Por enquanto, né? Como eu falei, será balanceado em breve. Mas é suficiente para upar alguma coisa. Mas tem que ter ajuste, e isso tem que ter, né? E no Cronos, como eu falei, o PVP do mago é surpreendente. Ele mata, sim, o PVP do Cronos. Porque muda a mecânica de jogo, né? Agora a assassina aqui talvez uma das classes mais que tem que ter ajuste rápido junto com o lutador. acho que assassina é mais emergencial mais emergencial das classes então para ser balanceada assassina, a e teve bombástica é, no mini balançamento atualizada recentemente ainda está meio ruim, bombástica, esquilo diária área, até upa agora alguma coisa em área mas Meio mal, né? E tem ali skills bem interessantes, físicas, mas que não tanca muito no PVP. A assassina também erra muitos hits. Tá? Dizem que a classe é cega no PvP. E um dano em área médio, tá? Se há é uma vantagem é o suporte que ela tem, a velocidade que ela tem e o dano em área. Que até pode fazer alguma coisa no, no, no up, né? Para quem quiser arriscar, usar bombástica para upar mas por enquanto tem que ser balanceado Agora a Sacer Sacer skill é uma... tem uma skill excelente a Sacer tá? que eu vou recomendar aqui para vocês tá? Pessoal, usem level 10 tá? o quanto antes Benção de Krishna. tá que faz ela ser tanker no jogo eu acho que em algumas situações é a classe que mais saca no jogo mais tanca, uma classe mágica, né, dano em área alto, com impacto espiritual, tem uma área muito boa, impacto e um dano interessante também, embora o pvp não faça o pvp bom, ela até mata no cronos alguma coisa lá, consegue matar, se souber jogar, né, ter bons equipamentos também mata no cronos, tá, assim como o mago, porque muda a mecânica do servidor, né, Uh, mas por enquanto ela não mata ainda no PVP dos clássicos e valento. Mas mesmo assim é uma opção ótima para fazer aquele XP rápido também para upar um char reserva seu, assim, ou um char oficial, enfim. E dá suporte, é uma classe boa para causar dano em mortos-vivos. E também tanca bastante. E além de fazer um ótimo Golden Switch. Outra classe mágica aqui, o Shaman. Shaman é uma classe também recente, entre aspas, é recente, tem alguns anos já, mas junto com Assassina, é uma classe também meio recente, classe mágica, que tem um dano em área muito bom, balanceado recentemente. Força Divina tem uma área excelente, sem delay, level 10. Pode, na fé, colocar level 10 sem delay, tranquilo, e... Advento está balanceado também. Tem um suporte bom. Velocidade alta. Tem julgamento, arranhar e prego. Como skills físicas. Feito para ser uma classe ofensiva. No jogo. Mas não mata por enquanto. Não é boa aliás. Né, a classe. No PVP. leves finais. No Midranda. Liga ao E Valento. Por enquanto. Tá para ser balanceado. Né? Vamos aguardar. Esse dano físico. Outro problema do Shaman, por enquanto, é que ele erra muito Hit, assim como o Mago, tá? E outro problema é que ele também é, não tanca muito bem com Chuva, que é a skill que deveria fazer ele tancar, que dá absorção para ele. Mas opção ótima para fazer aquele Gold alto em Sod e para upar rápido. Agora para finalizar o vídeo, Guerreira, classe recente do jogo... A mais recente das classes lançada em 2018, se não me engano, Guerreira vem aí pra surpreender, pessoal. É a primeira melee do jogo que tem um dano de alcance, tá? Olha só, um melee com skill de alcance, o canhão-tigre, né? Também é a melee que mais tem skills de dano 1 a 1, dano físico no jogo. Só na tier 4 são 13 skills, na tier 5 são mais 13 skills dano físico a 1, um, se eu não me engano, tá, dá um suporte muito alto, muito bom, né, com treinamento árduo e também tem um dano interessantíssimo no pvp, tá meio balanceada, grito de guerra tem que ser balanceado ainda, mas pvp ela já mata e dano em área, ela também causa um dano em área bem interessante, com a quebra de linha, você level 7, porque level 8 já tem delay, Excelente classe pra você. Ela faz tudo um pouco, né? E tanca ainda com força metálica. da defesa para ela. É uma ótima opção. Se você quiser um melee pra fazer de tudo um pouco. É isso aí, pessoal. Agora o mecânico aí na tela, tá? Finalizando o vídeo. Valeu por assistir. Um abração. Um forte abraço a todos que assistiram. Deram um like. Compartilham o vídeo também. E se inscrevam aí no canal, beleza? para lançar mais vídeos melhores a cada dia para vocês. E agora já sabem, escolha a sua classe aí e bora voltar a jogar. Ou se já joga, bora fazer aquele up para alcançar aquele level top lá no jogo. É isso aí, valeu pessoal!